E aí, lindos da minha vida, tudo bom? Mais uma vez, fazendo plantão aqui em Porto União. Então, esse vídeo vai ser bem aleatório, tá? Eu tô indo no posto pegar a nota que eu preciso, né, pra prestação de contas. E vocês vão passear comigo. Música é Para quem não me conhece, meu nome é Luana, sou a ML da Polícia Científica de Santa Catarina e de vez em quando eu faço uns vídeos bem aleatórios para mostrar os lugares aonde eu tô e como é que é a rotina. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, dê o like. E se você já é inscrito, ative o sininho, dê o like. Então, vou fazer uma cheira Mas hoje eu vou ficar falando e passeando E tem um lugar que eu quero é, conhecer aqui Que eu andei me informando É o cemitério O cemitério mais antigo aqui de Porto União Então eu vou dar uma de louca E vou visitar o cemitério visitando o cemitério. Lá vamos nós, né? Opa! Lá vamos nós visitar o cemitério. Bem tola, né? Não. Já que a gente é ML, né? A gente faz as coisinhas. E como tá tranquilo, a gente vai sair para ver as coisas bem aleatórias. Então, o posto onde eu tiro a nota é ali na esquina e sobe aqui. E agora muito. Hoje o dia que tá lindo, gente. Ai. é um tropical. Vamos ver se a gente acha o um cemitério aqui, né? E você tá aberto, né? Cemitério municipal tem algumas regras, vamos ver que e agora vamos entrar. Nossa, é bem grande aqui assim. grandinho. Olha. Tem umas uns locais assim bem família, às vezes domingos. Cemitério traz uma paz, né, gente? Eu não sei vocês, eu para mim traz uma paz. Olha, vale, tem tundos assim bem. Bem antigos. Acho eu, né? É, mas esse é, ó. aqui, ripousano. Francesco Gaspari. Nato. Deve ser nascido em 30 de setembro de 1875. E morreu em 27 de março de 1916. E Alzira Gasparin, também nasceu em 17 de novembro de 1913. E Oswaldo Gasparin, que também nasceu em 9 de enário, deve ser janeiro de 1914. E morreu em 26 de agosto de 1914. Deve ser recordação de sua esposa e sua mãe. Olha que joia. Nossa, que bonito. Eu sou obrigada a colocar. Ah. O óculos, senão a pessoa não enxerga nada. Não, família Andreta. Olha só. O bonequinho. Um jazigo de criança. Nossa, que tem de túmulo aqui nessa parte de criança tem um que me chamou a atenção que é esse olha Neumann, família Neumann olha só um pequeno jardim. Tem umas quantas aqui. Umas quantas. É. Umas quantas capelas. Jazigos grandes. Ai, eu não sei como é que se fala essas casinhas, gente. Coloquem aqui nos comentários. Como é que diz essas, essas casinhas. É. Eu tenho umas coisas que eu não sei, tá? Povo? Então vocês. Me ajudem. Né? Daí tem as. Tem umas quantas. É que eu sei que parece que hoje em dia você não pode mais enterrar na terra. É, tem que ter todo um, um é. isolamento para não ter problema no lençol freático, umas coisas assim. E se eu estou falando besteira, vocês me corrijam. Coloquem aqui nos comentários como é que funciona certinho. Porque tem uns quantos assim. Tem os mais antigos, claro que são. Mas tem os mais novos que a gente vê que já foi preparado acima da terra. As gavetas, ó. Família Hoffman. Olha só. Quem será esse daqui? Hein? Quem será? Gustavo. Deixa eu ver aqui. Quem será esta pessoa? Ali. Opa, pessoa. É. Gustave Tênios. Nasceu em 15 de julho de 1833. E deve ter morrido 29 de dezembro de 1901. Tem umas quantas, pô, tem umas pessoas assim que. Que pelo que eu vejo.. Uh, tipo.. Viveram muito. Tem uns quantos. Aqui. Nasceu. E morreu. Deve ser 913, 915, porque é um túmulo antigo. Uns quantos assim que é. A gente vê que são. Nossa, vivendo mais de 80 anos. e não é nem nem dois. É uns quantos, uma longevidade enorme. 1891, 1946, 1926, 2016, só 90. Puxa. 1904, 1923, tem sobrenomes poloneses, ucranianos, eu não... Alguns falos, falam que é colonização polonesa, ou já ouvi falar que é colonização ucraniana, eu quero ver bem certinho, para mim até colocar para vocês... Tem alguns que a gente vê assim, que são recentes, tipo as fotos recentes. 1887, 1962, 1894, com 1974, tem umas pessoas que viveram muito. 1915, 2006, nossa, 1948, 1991. Tavares, Fim. Não, tem uns quantos aqui. Nossa. Tem algumas fotos assim, que a gente olha pessoas que foram bem novas. Realmente tem uns quantos jazigos assim, que... São bem, bem antigos e, às vezes, é... muitos da família até já morreram. Tem uns quantos hum. nomes, assim, bem, que eu não me atrevo a pronunciar, porque não... Também tem umas quebradas aqui, que tá louco. Eu não me atrevo a pronunciar, porque eu vou falar tudo errado, daí vocês vão dizer Cruze, Luana, você tá falando tudo errado. Um com umas fotos coloridas, outros não. Família Mansou, aqui também. Vocês verem. Kirk Petri Esse capitão, Ricardo João Kirk, ele foi ele é o patrão da Aviação do Exército Brasileiro, né? Ele caiu aqui perto de General Carneiro, né? Ele esteve sepultado aqui no nosso cemitério na data de 3 de março de 1915 a outubro de 1943. Uhum. Esses restos mortais foram trasladados para o mausoléu dos aviadores no cemitério do São João Batista no Rio de Janeiro. E ele caiu aqui próximo a General Carneiro, ficou todo esse tempo aqui, sepultado aqui daí foi para lá. E existem é, pessoas que falavam, capitão João Ricardo Kirch, ou na verdade é Ricardo João Kirch. Olha só! É. E daí teve muitas pessoas que não sabiam, que falavam João Ricardo e dizia, não, é Ricardo João. Uhum. E aí ficou naquele impasse, realmente é Ricardo João que... Né? Olha só! Ele é o patrão do Exército Brasileiro. Meu Deus, olha só! Tá, e foi em 2007 que eles fizeram esse monumento Exatamente. em homenagem foi. a ele? Exatamente, foi em 2007. Foi feita essa homenagem para ele. E tem, e tem mais alguma, assim, seu Antônio, tem mais algum, alguma lápide ou jazigo que o senhor possa falar de... Nós temos aqui o jazigo do, do, do, do, do primeiro médico que teve aqui no, no, no Hospital São Brás, né? Uhum. Que era o Humberto Monchal, ele foi um dos primeiros médicos, que, foi, que é fundador do hospital. Uhum. Daí tem mais pra frente lá, tem o Braz Limões. Que talvez esse Braz tem alguma coisa que ver com o Hospital São Braz. Né? O Brazili Monge também foi um fundador do Hospital São Braz. ele está sepultado uhum. aqui no nosso cemitério. Né? Tem várias celebridades aqui, pessoas assim que é, contribuíram muito para o desenvolvimento do, do, do município que estão uhum. aqui. Né? Bastante, bastante celebridade, bastante pessoas. Inclusive eu soube que vão fazer até um, um mural com placas, né, é, representativa com o nome de dessas pessoas, pessoas uhum. assim, assim eu fiquei sabendo, não sei se... E tomara que façam, porque Sim. é aquela coisa, eu acho que tem que cultivar a história, né, Sim. seu Antônio? Sim, É por causa disso que eu até vim visitar aqui o, o cemitério, porque, que nem eu falei pro senhor, como eu trabalho com a morte, né, é... Pelo menos para ficar sabendo, claro que eu trabalho só com morte violenta, mas que nem aquela senhora né, que passou por nós, ela estava falando, traz uma paz você vir aqui no cemitério, por mais mórbido que seja. Existe uma, uma, uma, assim, uma, uma, um pensamento das pessoas que o cemitério é um local tranquilo. O cemitério, ele é um local tranquilo quando você está conversando com uma pessoa, como nós estamos conversando aqui. Tá eu, você e os mortos aqui, tranquilo. O cemitério é um dos lugares mais perigosos que tem. Assalto. É... Ah, tá. Uhum. É... É... Não que os mortos te trazem algum não. problema. Não, é não, não. Mas as pessoas dias. que vêm e ficam é. aqui, Exatamente. né? Exatamente. Então, o cemitério é um local perigoso, né? Uhum. Ele é calmo, né? Aqueles que já estão aqui. Uhum. Estão aqui tranquilos. Mesmo assim não estão tranquilos, porque vem alguém, rouba uma placa, quebra é. um vaso, uhum. faz alguma coisa. Então, hoje em dia o respeito do, do, do, do, do morto terminou com o vandalismo, sabe? É verdade. Muitos vândalos aí, então, é, acabou-se. Então, por isso que você tem que tomar cuidado. Se uhum. estiver sozinha no cemitério, pensar que está tranquilo, não está. É mais fácil ter esse tipo de vandalismo de dia ou de noite, seu Antônio? Olha, hoje em dia é de dia e de noite. Tá, de noite. aqui a noite até antigamente quando o tempo que eu morava perto aqui eu pegava mais pessoal que vinha fumar maconha sim, e... sim, sim. mas esses caras não incomodavam o pior era o ladrão que vem roubar a placa de bronze vem aprontar mesmo uhum. esses são esses que, que causam dano mesmo uhum. peguei várias pessoas aqui fumando quietinho na falava, deles. Falei, oh, não vamos mexer em nada, estamos só fumando um cigarrinho vamos embora tá e ia embora mesmo uhum. mas tem aquele vando que vem para roubar a placa de bronze que ele traz é, complicação para a família. Sim, sim. Tem família que tem condições de colocar uma placa de mil reais. Uhum. Tem família que coloca uma placa de 50 reais. Uhum. Não é o valor monetário, é, é um o valor... valor estimativo. É, é verdade. Você põe ali, deixa. Deixa, porque Deixo. É, é uma forma, é uma homenagem que a família faz àquele exatamente, ente querido, né? Exatamente, nem todo mundo né, tem aquele potencial de ter um dinheiro grande fazer uma placa bonita, uhum. mas a, a plaquinha, por mais pequena que seja, para que ele colocou o coração pelo sentimento nele, também é verdade. É bonito, né? Meu Deus do céu. Gente, vocês não têm noção. Que papo mais gostoso que eu fiquei é, batendo com o seu Antônio. E o cemitério aqui na parte de trás é... É um cemitério municipal e agora eu vou entrar, que é no, no mesmo local, tá? Que é o cemitério é, Santa Marta, né? Que é aonde se vende é, terrenos e ele também administra, daí até ele me falou que... que aqui no caso seria mais particular, né? Até para vocês verem e entenderem, Ó, é um pouco diferente aqui essa parte. Até tem uns uns quantos locais aqui assim. Nossa, que bonito aqui! Pessoas especiais... Ai, família Kaminsky. Eu não vou falar o nome pra não falar errado. Pessoas especiais que deixaram saudades. Nossa! E assim, nós estávamos comentando... Meu Deus do céu, gente! Ele me contou tantas coisas, mas tantas coisas... Que eu fiquei assim até pensando a história de vida dele, faz 24 anos, que ele é funcionário né, da, da prefeitura, que ele trabalha aqui, e ele disse que a vida inteira trabalhando, ele trabalhou na, na ferrovia, aí se aposentou, fez o concurso e... E acabou é, ficando e gosta do que faz. Na época ele fez para a área administrativa e, e ficou aqui. Ele cuida tanto dessa área como da área lá de cima. gente. São histórias. Histórias de pessoas que que se foram. Muitas histórias, meu Deus. E às vezes eu fico pensando, né? Ele tava falando também que hoje em dia né, o vandalismo está muito, muito complicado, né? O pessoal vem para roubar as coisas que não devia, né? Não devia em hipótese nenhuma. Ai, ai! Eu espero que vocês tenham gostado desse rolê. Coloquem aqui, aqui nos comentários. As percepções de vocês em relação a isso. Porque a gente que trabalha com a morte, até a certo ponto, a gente fica pensando, né? Das vidas, das pessoas que se vão. Claro que muitos de vocês ainda não perderam entes queridos. Eu já perdi meu pai, meu pai do coração. E... É uma dor sem explicação Parece que arranca um pedaço Fiquem bem Um beijo E até Tchau, tchau